Secretário, que obra é essa que o senhor está fazendo aqui no bairro da Glória? Bom, essa obra aqui faz parte do programa de infraestrutura. A gente, na verdade, está trabalhando, está fazendo a obra aqui para acabar com os alagamentos e com as enchentes de todo o bairro da Glória, Alta Glória, parte da Cancela Preta. Né? Então a obra é, na verdade, é a gente organizar o sistema de drenagem e pavimentação pegando a Cidia Vasconcelos, a Irene Meirelles, a Ana Benedita e fazendo toda a cobertura desse, desse canal aqui com galerias. Quer dizer que esse canal vai acabar? Vai, esse canal vai acabar. A gente está organizando é, as, as drenagens dessas ruas que contribuem para esse alagamento, para essa parte desse alagamento aqui, né, fazendo a canalização para o canal, Desassoreando o canal e colocar toda a parte de galeria, de, de, de bueiro celular e galeria no canal até lá no canal do capote. O que, que vai melhorar a qualidade de vida dos moradores daqui dessa região toda? Bom, primeiro é acabar com as inundações de toda essa área aqui até o final dessa rua e aqui nesse entorno da praça. O grande, o grande ganho é a gente não ter mais, não ter mais inundação. E também melhorar o fluxo de trânsito, né? com as melhorias que a gente está fazendo. Com a melhora da CID Vasconcelos, a gente vai ter a alternativa da CID Vasconcelos. E uma outra saída aqui para a linha verde, e também melhorar e organizar o fluxo do trânsito aqui no bairro. Acaba o engarrafamento que está tendo agora? Sim, engarrafamento aqui também parte é por causa da obra, mas a gente também vai melhorar esse fluxo aqui de trânsito com a, a mais uma rua alternativa que é a cidade Vasconcelos para para sair do da Glória ou para entrar para ficar mais mais mais fácil. Você vai tapar esse balão e o que que vai acontecer nessa área? Não, aqui a ideia é com o fechamento do balão a gente em cima fazer uma área de lazer, né? Então é, urbanizar e fazer uma praça com verde. Banco, fazer uma, uma, uma grande área de, de lazer em cima do canal para a comunidade. É uma vergonha isso. Né? Não, com certeza. Então aqui, é, na verdade, esse, esse canal, até as últimas chuvas que, que deram, a gente teve carro que caiu aqui, né teve alguns problemas aqui. Mas é justamente por isso. Você tem um fluxo da bacia, a contribuição da bacia quando chove aqui é muito grande. Então a gente tem toda essa água que desce da Silvia Vasconcelos, aqui da União Neureles, aqui de trás, e que vem desse lado da Glória aqui, vem para esse canal. Então a gente melhorando o fluxo dele aqui, lá na saída da linha verde, a gente consegue dar uma vazão maior para toda essa água que se acumula aqui. Quando termina essa obra? Previsão nossa para ver se a gente entrega em março de 2019. Ok, obrigado. Parabéns obrigado